Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta mochila coelho de tecido para criança. Tem umas orelhinhas e um pompom nas costas da criança é lisa porrada. Eu vou mostrar que é a versão menina, mas se trocar as cores em vez do rosa para o azul, como esta aqui. É exatamente igual, só que em vez de ser rosa é azul. E é muito fácil de fazer. Tenho a certeza que as crianças vão adorar. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convide -se a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações. E partir com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos. Tecido exterior, 25 por 30 de altura. O tecido do forro. Também são 2 e é 25 por 30 de altura. 2 tiras de tecido igual ao tecido exterior com a medida de 25 por 5 de altura. 2 tiras igual ao tecido exterior com a medida de 4 de altura e 6 de comprimento. E duas vezes o tecido exterior e o tecido do forro. Este malte que é este aqui que eu desenhei. Eu vou deixar ficar por baixo deste vídeo o um link para vocês terem acesso ao blog onde vou deixar ficar o molde. É duas vezes o tecido do forro e o tecido exterior. Vou colocar um por cima do outro para depois riscar o molde. Um pompom, 1,40m de fio, caneta de tecido, alfinetes, tesoura. Máquina de costura e ferro de engomar. Vou começar pelas folhinhas, o direito do forro com o direito do tecido exterior, direito com direito, e vou riscar um molde por cima. Finar. E vou fazer igual ao outro. Vou também colocar direito com direito e riscar o molde a máquina de costura, iniciar aqui, rematando por aqui, até aqui, esta parte aqui não é para cozer, a parte de baixo é para deixar ficar aberta, portanto, vou rematar início e fim. Depois de cozer, vou cortar o excesso aqui à volta. Vou aproveitar como eu tenho a tesoura zig-zag, eu vou cortar, mas se vocês não tiverem, também podem cortar com a tesoura normal. A parte de baixo, que não foi cozida, não convém cortar, deixar assim. Já cortei e agora vou virar do direito. Passar a ferro de um lado e do outro, já passei as duas a ferro. Com a máquina de costura, e vou contornar a orelhinha por todo, rematando início e fim. Aqui também já estão as duas cozidas. A marcação eu vou cortar mais perto, assim. Este também não cortei o remate. Vou fazer aqui uma pequena dobra, mesmo aqui em cima. Está aqui a marcação do molde, vou agora fazer aqui uma preguinha, depois ficar assim. Vou alfinetar e vou fazer a outra. Está aqui a marcação do molde, vou dobrar, vou alfinetar e vou cozer por cima da marcação que foi feita. Este risquinho que foi feito pelo molde eu vou cozer aqui. Vai ficar assim. Como até no início e no fim. As urninhas já estão prontas. tecido exterior, de cima que tem 25 centímetros, eu vou dobrar a meio, que não é no outro. que é assim, para ver onde é o meio. Vou colocar o direito para cima, que é este lado direito. Agora, onde eu fiz aqui a marcação, tanto do pique para fora, vou medir 3 centímetros e meio. com o alfinete, aqui, nos 3 e meio, vou colocar a orelhinha e vou alfinetar, colocando um bocadinho para fora. Aqui, assim. Vou fazer igual ao outro lado, 3 e meio, o alfinete a marcação, agora vou colocar aqui a graninha também um bocadinho para fora e finatar vou fazer uma costura de segurança para os dois reservar um pouco e estas duas tiras elas já estão vincadas como vocês veem, eu aqui dos lados vou colocar um centímetro para dentro e outro centímetro vou vincar com o ferro vou dobrar novamente e depois também vincar Vou fazer a esta e a esta. Eu já passei a ferro para poder adiantar. Vocês dobram a meio. E vão também fazer um pequeno cortezinho aqui em cima para saber onde é o meio. Assim, do lado que está aberto. Vou colocar neste tecido também exterior. Aqui o pique com pique. Finetar. O tecido exterior vou fazer igual, vou dobrar a meio, fazer um golpezinho ao meio, dobrar a meio o tecido exterior, fazer também aqui um pequeno pique, o direito a este, vou colocar também aqui pique com pique, ao fim de estar vou à máquina de costura, fazer uma costurinha nesta e nesta aqui, rematando início e fim, mas mesmo só na beirinha. Já fiz aqui a costurinha na beirinha e esta aqui também. Agora eu vou reservar novamente e estas duas tirinhas com o ferro de engomar eu dobrei a meio, abri e dobrei as duas laterais para o meio e novamente para o meio, ficando assim. É como se fosse uma fita de viés. Vou fazer uma costurinha de um lado e do outro. Não é necessário rematar. Vou fazer também igual a esta. No tecido exterior onde tem as orelhinhas, vou medir de baixo para cima 3 centímetros e meio. tem 3 e meio, mais ou menos dois dedinhos. Dobrar uma tirinha a meio. Colocar aqui um bocadinho para fora. E o restante para dentro. Finetar. E vou fazer igual do outro lado. medir 3 e meio. A parte que está aberta um bocadinho para fora e o resto vai ficar aí dentro. tara, Vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costurinha de segurança de um lado e do outro. Já estão cozidos. De seguida, forro por cima deste. Direito com direito. alfinetando a parte de cima. se também para fazer igual. O direito. O tecido exterior com o direito do forro. Vou colocar também por cima e alfinetar a parte de cima. E vou costurar as duas partes de cima. Rematando o início e fim. Já estão os dois cozidos. Vou abrir. Separando o tecido exterior com o tecido do forro. Direito com direito do tecido do forro. E direito com direito o tecido exterior. Alfinetar por todo. Aqui nas costuras convém que seja mesmo costurinha com costurinha. Se vocês colocarem esta costura para um lado e esta para o outro, se alfinetarem assim, ao cozer vai dar certo. Já alfinetei por todo. Agora vou cozer em toda a volta, exceto aqui do forro. Deixo ficar aqui um espaço, mais ou menos, uns 4 dedos de lado, de um lado ou do outro, para poder virar. Eu vou cozer. Já cozi por todo, deixando ficar a abertura no forro. Para poder virar. Mas antes de virar. Vou cortar aqui os quatro cantos. Aqui assim. Este também. Este. Vou virar do direito. Aqui está certinho. Aqui também. Se vocês colocarem. Como eu disse. Vai dar certo. A abertura do forro. Cozem aqui com ponto invisível ou cozem à máquina. Depois disso, colocam para dentro. Está quase prontinho. Agora vou colocar o fio. Portanto, o fio é 1,40m. Dividem a meio e é 70cm para cada lado. Agora, com o alfinete bebê, eu vou enfiar... E vou começar aqui, do lado que tem as orelhas. Vou enfiar deste lado... Vou sair e vou entrar novamente aqui neste. Sair aqui, no que eu saí, tem aqui as duas pontas, vou enfiar aqui nesta fitinha. Vou tirar o alfinete e o um nó. Aqui. As pontinhas convém queimar para não para Uma parte já está. Agora vou fazer o outro, vou enfiar e vai ser do lado contrário. Um bocado comecei por este lado, agora vou começar por este. Vou dar também a volta. Enfiar novamente aqui. Vou sair, vou enfiar aqui embaixo. E vou também agora dar aqui um nó. O pompom vou colocá-lo aqui. Vou cozer. Dar aqui um pontinho, podem também colar. Eu vou cozer, mas não apanhando o forro, só mesmo o tecido de fora. Este aqui eu vou cozer e já volto. E está pronto. Já cozi. Deste lado fica nas costinhas da criancinha, e esta parte fica para o lado de fora. tenham gostado. E se gostaram, não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!